Sejam bem-vinda no meu canal. No vídeo de hoje vou estar fazendo uma hidratação maravilhosa que vai ajudar no crescimento do seu cabelo. Se caso você está passando pela queda capilar, isso vai ajudar muito a amenizar a situação do seu cabelo. É uma hidratação simples e rápida, que você tem em casa e que vai ajudar muito você. Então, desde já, já quero agradecer a novos inscritos aqui e se você é nova aqui, hein? Não se esqueça. Se inscreve no canal, deixa seu like aí, e vamos lá para a nossa mistura? Então, meninas, para começar, eu vou estar tá utilizando duas folhinhas dessa babosa aqui e vou adicionar tudo dentro dessa tigela. Estou adicionando duas folhas de babosa porque a minha babosa é bem fina. A segunda coisa que a gente está adicionando aqui é o café. Esse café aqui, meninas, eu gosto de estar tá utilizando é, da borra que sobra do cafezinho que a gente faz toda manhã. Então, eu guardo e faço a minha mistura. Aqui a gente está adicionando três colheres. Aqui a gente vai estar adicionando uma colher cheia de óleo de ríncino. E eu tô adicionando o meu creme da escala de hidratação, é, mas você pode estar utilizando o creme que você tiver aí para hidratar o cabelo. Então, meninas, é, essa hidratação você pode estar tá fazendo uma vez por semana. É, o café você pode estar tá usando um instantâneo, se caso você não, não gosta de estar tá usando o café mesmo, você está o instantâneo, vai fazer o mesmo benefício. Eu gosto de estar tá ali, né? Aproveitando aquele pozinho, não jogando no lixo, mas sim é, dando um benefício para o meu cabelo, para o crescimento e outras coisas. Então, para finalizar o meu cabelo, eu usei esse creme aqui, né, pra finalizar meu cabelo, eu achei ele que ele deu, tipo assim, ele pesou bastante o meu cabelo, né, ele deu uma baixada, mas mesmo assim, eu amo os produtos da escala, é um, um produto, os produtos que realmente meu cabelo aceita, né, e... Vou usar várias vezes porque eu gosto do produto deles e, e quem não gosta de volume no cabelo, esse é amido de milho aqui é muito bom. Se você já testou essa misturinha, é, me deixe nos comentários a sua opinião, o que você achou. E se você vai testar também, deixa, deixa aí a data que você vai começar fazendo essa mistura pra gente poder fazer o cronograma e ver quanto teu cabelo cresceu. Então um beijo para vocês até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!